Beleza, galera? Bom dia. Vim aqui apresentar para os senhores o Surfshark VPN. Você... Ai, Marquinhos, tô sendo invadido. Ah, então estão me invadindo por malwares, ataques hackers, etc e tal. Me ajuda, Marquinhos, me proteja. O que, que eu posso estar tá fazendo? Meu bombom, eu posso estar tá te apresentando aí o Surfshark VPN, correto? Hoje, 83% de desconto. Marquinhos, quanto? 83% de desconto hoje. Mais três meses grátis, beleza? Aproveita agora essa promoção de VPN. De deixar cair no queixo. Queque. Que é que? Marquinhos, o que é esse negócio? Eu ainda não tô entendendo. Meu vovô, bom, bom, vou descer aqui te apresentar. Olha esse tubarão. É o PJ? jack Não. É o Surf Shark. Comendo outras proporções de VPN com farofa. Os caras ainda briga Tá comendo, é com farofa, beleza? Rapaziada, o dispositivo é ilimitado. Então, se você comprar pra uma pessoa, você pode botar, tipo, no seu celular, no seu computador, no seu notebook. Suporte 24-7. Bibliotecas Netflix. Bloqueador de propagandas. E e o preço, 2 dólares, com 83% de desconto, Surfshark VPN, beleza? Mais de 3.200 servidores em 65 países, por apenas 11,88, com 83% de desconto. Marquinhos, você tá brincando, não é possível que tenha um negócio que tenha 83% de desconto. Meu menino, exclamação VPN, olha o Surfshark VPN. O time dos caras tá cabuloso, hein, mano? O meu também, só que é só o Dudu de Danadê, velho. Vamos ver o que vai sair dessa palhaçada aqui, mano. Vambora. Nossa, tamo contra o top 1, rapaziada. Jean Broyos apenas. A máquina de farmar pontos, né, mano? Fudeu, fudeu, fudeu. Pior que né, se nós ganhassemos esse jogo, nós ia ganhar um monte de PDL. Só que eu tô na MD5, né? Então não vai mudar nada. É uma vitória, né, pra nós. Vambora. Nossa, e vai ser o Dudu contra o Jean Broyos, hein, mano? Nossa, o Jean já tem 600 PDL. Mano, o Jean já tem 600 PDL, Dudu, é isso? 600. Mesmo. Caraca tá bem <risos> Olha ele no ao, rapaziada olha, olha o Geanzi no ao Alguém tira o flash do 15 <risos> Please chat Meu, meu amigo Mandar só o um meu amigo aqui tá invadindo ali, ó Ó, oh, pega safada O Quê? Eu acho que a gente perde. Eu também acho que a gente que perde. Gente perde isso. Mas eles não vão invadir o, o gengão deles é ali, tá? ó. Mano, como é que o Jean galo tá com 600 pontos, mano? Cara, o gengão, mano, sei lá, o cara joga o dia todo, velho. Você é louco? 616 pontos não eu é não dou conta coisa, mano. Não, eu, eu jogo 10 partidas, eu já fico moído, mano. Como é que os caras jogam 15, velho? Cara, eu acho que eu vou jogar <risos> o dia todo também. Vambora. Acabou, filho. Sabe o que, que eu acho, Dudu? Dá aquela 7, 8 horas de stream, assim, nós fica morto, tá ligado? Acho que a boa é tipo, mano, faz uma pausa, levanta, bota um vídeo, come um trem separado. Vamos ver os se cara eu faço isso. Assim, Tô foda é que vai acabar o do hoje, você sabe, né? Se pá. Aham. nós não perdermos tudo. Não, com certeza acaba. Mestre a gente pega tipo easy, velho. É só ganhar três aqui. Ia falar que nós ia ganhar muito ponto essa partida, mas nós tá na MD5, não vai mudar nada, né? E aí, mid nível 3, outro tá suave. Que ia zoar pá, de volta, não gosta de jogar contra a Kali no mid. Tem muito pouca distância pra matar ela. Tá, mano, o Recarim vai gankar cedo, hein? Dudu. Duas, as duas ele tá boa pra gankar. Eu acho que ele vai top, velho. O bot tá sofrendo pressão de boa. Será que o Recarim dá Iva bot, mano? Ele pode fazer isso, hein? Eu só não sei se ele sabe. Tá, vou ficar onde o Recarim tá, mano. Ele deve tá, tá fazendo. É, ele deve tá fazendo full clear igual eu. O top deu lixo. Ele deve tá terminando ali, ó. O outro time vai saber que eu tô em cima. Que isso? Matou o cara, tá full life. Que isso aí? Trollou, que ó, cuidado. O bot e não voltou até agora, tô, tá? Tá tranquilo. Não, oh, tá tranquilo, tá tranquilo. a ward ali tá boa, né? Ó, oh, voltaram. Tá, ele acabou de fazer o aronguejo. Ó, oh, ele tá top, ele tá top, ele tá top. Nossa, eu fui, fui, fui enganado, mano. Você vem top, Dudu? Nossa, fodeu, não vou ah, conseguir pegar nem esse aronguejo aqui. Mano. Pera aí, vou terminar o aronguejo. Ah, tá safe, tá safe, tá safe. Nossa, o Hecarim, eu fui enganado, velho. Errei oh, o track oh, oh, dele. Tô aqui, tô aqui. Ataram. Vou dar a volta, vou dar a volta, vou dar a volta. Tem tem volta, fumaça, volta. tem fumaça? Eu vou, eu vou. Tem fumaça? Não, Não, não, não, não, não, não, não. Ah, não precisa do flash não, véi. Ela tem flash, nem sabia. Vai tomar outro ataque, amigão. A gente ganha, a gente ganha. 3 também segundos, 2 Deixa eu te ajudar a chamar. O Ecarim tá vindo também, o José tá perto. Tô com medo não, tô com medo não. Pode ir, pode ir, pode ir. Ó, oh, dei inferno nele? Não, não, não. Calma, não, boa, calma, boa, calma. Boa, boa, boa, boa. Flashou. Puxa puxa wave? aí. Tá, eu vou guardar aqui de ladinho. Isso. Vai, Dudu! Ai, não acredito! Relaxa, relaxa, tô atacando. não acredito, vida. Relaxa, relaxa, tá em casa, tá em casa. O oh, é Enka vindo, o é Enka vindo, o é vindo. Só vai, sai, vai, só, vai, vai, vai. só sai, só sai. Cara, olha a vida do cara, mano. Os ACVs salvaram ele, velho. O José tá ah, pra ó, jogo, ó, o José logo, tá cara. pra jogo. Ah, unluck apenas. Eles estão perdendo o wave, tá tranquilo. Volta, volta, volta, volta, volta. Tá bom já, tá bom já. Não pega wave, não. Ah, caramba, velho. Nossa, eu achei que eu ia conseguir sair vivo. Ô, oh, Dudu! O que é que é pra assada Ele vai. Meu Deus! Cara, eu não acredito que eu não matei o cara, velho. Meu Deus, <risos> Marquinhos. <risos> não, o Jeanzinho perdeu bastante coisa, velho. Caralho, Caralho mano. Velho. Pensa sair vivo ali, mano. Ia ser muito drinzinho do drinzinho, mano. A Kallia, ela deu o E pra, pra baixo aqui. Eu achei que ela fosse dar pra cima. Vambora, eu, eu vou pegar nível 6 muito cedo, isso foi bom pra mim, velho. Pegar nas galinhas ali já. Agora eu tenho que saber onde que eu vou apertar o R, né, mano? Precisa saber Ai, onde que eu voltar, du, hein, mano. Falando. Acho que eu vou ir, Dudu. Falta muito seu 6? Não, um mínimo. Ela deve ter guardado, né? O que você acha? Acho que não, mano. Vou fingir que vou eu saí, mas eu volto. Posso pegar ela de surpresa, calma. Posso ir, Dudu? Posso ir? Não, não, não. não. Ela não... Acho que ela não me viu. Mas eu Acho que ela não me viu, ela não me viu. Fui, Dudu. Calma. Fui Dudu. Fui, Dudu. Fui, Dudu. Fui, Dudu. Fui, Dudu. Eu revelo ela, eu revelo ela, eu revelo ela. Só matar. É isso, porra, paizão. Tá porra, maluco? Porra. Acha que nós não vai buscar, fi? Tá doido? Mano, eu duvido nada, rapaziada do Jean, botar duas contas com um k de PDL nesse mês ainda, esse mês. Duas contas, um k Vai dar uma merda não Ah, a genzada aí trollou, né? Tomou fuma mamada, velho. Agora eu não sei se o foco bot side drag ou se nós vai parar, o Dudu, e agora? Essas tomadas de decisão na jungle é foda, rapaziada Porque se você tomar decisão errada, fodeu Ó, eu só... a gente só não pode perder isso aqui Se nós perder isso aqui, fodeu, tá ligado? Dudu, o foco é pegar esse aqui e te dar o first break Antes que o bot caia, é tudo nosso Foi, <risos> foi, fui, fui, fui, fui. se ela vier eu olhos My bad, se mano? Só não só. teve dano, né, mano? Não. De cabeçar, tá bom. Cabeçou. Ela deu o ah, flash. Ah, ela tinha o flash, Vai, né, tem... mano? Acho que foi my bad, velho. Podia ter esperado só esse tá pá. Contato. Nossa, tem muita gente não. aqui, velho. Eu não sei. Eu acho que eu não vou ter pá no meio, não, velho. Sinceramente. Eu tô aqui tentando salvar o rapaz, mano. Nossa, o cara jogou ah, certinho tá, nas penas, mano. Cadê pena, é essa, velho. Que? Eu vou igual idiota. Só Estou assim. me sentindo um Bob Esponja, Dudu. Nossa. <risos> Eu podia só ter saído, mano, mas eu queria meio que, sei lá, dar um mini bait enquanto o time tava vindo Ah, eu sou o verdadeiro Bob do Bob do Bob Ó, oh, nós tem dois minutos eu e meio, pô... mano, pra pegar nível 11 e ter flash eu pra te lançar, pô... braba Se eles for bater na torre, eu faço história, quer vir? Tô tá indo, tô tá indo, não tem onde Fui, Dudu, fui, Dudu, fui, Dudu, fui, fui, fui, fui Caralho, Lico, teve reflexo pra isso, velho Botamos pra correr, flash shot Caralho, bravo hein? Mata nós dois, viado. você acredita? Eu acho que não, hein? Eu revelo ela, eu revelo ela, eu revelo ela É isso, dudes! Boa, Bora! Ó, a Zaya tá sem flash ult, nós precisamos, tipo, matar... Tem eu... que ajudar o Agrotec lá, mano. Eu, eu não sei se o meu ult volta mais rápido que a da, da Zaya, será que volta, mano? Eu tenho caça suprema, será, mano? Ainda vai descobrir agora, na hora que o meu ult voltar, eu vou voltar a cabeça dela. Tá, tô nível 11, Dudu tá 11, só eu não vou ter flash, né, pro drag? A ah, C também não, mas vambora. <risos> Matei Dei É isso! Tá Lock de ladinho, calma Acabou. Ai, José, nice, vai. Calma, calma, calma Tô sem pode codal, pique, tô sem pique, codal pique, pique, pique, pique. Calma Vai Dudu, vai Dudu, vai Dudu Tô lançando a braba, tô lançando a braba Pode ir, pode ir Bora, bora, bora Eu pego, eu pego, eu pego eu pego. Eu pego. Só drag, só drag, só drag, só drag, só drag Try hard, eu, try não, hard Essa APK é sua Não, não, não, tá bom Dudu, tá bom tá, Não, não, Dudu Não, não, Dudu, não Não, Dudu, não ah, ela flashou. Não. Velho. <risos> tá de boa, pelo menos você não flashou. Flash... Não, tá ela, em casa. Ela flashou, eu acho. Não, tá. Ela flashou. flashou não flashou, velho. Não tenho certeza. Velho. Flashou? Será, rapaziada? Ali é a Kali, mano. Eu achei que ela... você ia flashar, né, deu Não, ela, ela flashou, velho. Eu ia flashar, só que eu fiquei com medo da Zaya ult. Ela tinha, ela tinha. Eu não queria gastar, tá ligado? Uhum. Você tem que tomar cuidado pra não ser fumado. Eita, peraí, que é armário pra mim aqui, velho. Ih, Recarim do Paraguai esse aí, hein, mano. Você é do Paraguai, né, filhão? Certeza? Calma. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, rapaziada. Morrer. NA flash. Ah, eu velho, não era sei pra que ter que flashado não, cara. Acho que era pra ficar com a Soraka, não é? Nossa, que zona foi esse, meu pudim! Nice, rapaziada! Boa! Deu bom, deu bom, deu bom. Flashei com o bumbum, mas tá tudo certo. Oh! Quanto que o Ó! Oh! Tem, tem, tem, tem Um recarim mesmo, o recarim mesmo. Ai mano, meu ult foi muito ser. ruim, velho. Volta, volta, volta, volta, volta. gente já vai ter que guiar, hein. Nossa, meu ult foi muito ruim, pelo amor de Deus. Luta, dá pra lutar, dá pra lutar. Ai, caralho, velho. Ele conseguiu dar o bagulho, velho. Tomar no. Não, my bad, todo. aí. Não podia ter ultado, não. Só só que vestrei aqui, tá de boa. Ó, Peguei. Tazaya tá aqui. Só, só o Jean pode estar ah, tá aí, talvez. Para, para, para, para, para, para, para, para. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. O fato é que não tem DPS, né, Dudu? Tem o Mordekais na real. Tem o Mordecai. Nós tá indo bar, nós tá indo bar. Nós vai fazer, nós vai fazer, foda-se. É só fazer, tropa. É só fazer, mano. Deixa ele, deixa ele todo mob spawn. Ah, Soraka, você não foi pego, né, mano? Foi. Vou ter paro. preciso ter paro. Ah, ninguém segurou tá a vida do dele. Baron, mano. Vai, é, vai, vai. Nós vai, faz? Vai, vai, bora, bora, faz, bora, Claro que faz, matamos De geral, porra, tá maluco. Caralho, Dudu, você lançou a brava. Oh, eu só não posso perder, velho, me ajuda. Caralho, tá bot. Só eu faz, faz só lá, faz, só vai, faz, vai, só, vai, faz, vai, só vai, vai. faz, Dudu, só faz com DPS, pode? ele não pode? chega. Ele apareceu na Wave bot, ele apareceu na Wave. Dale, é, tropinha. Dar. Vou nem smitar, mano, só faz. Perfeito Caralho, mano Você matou aqueles dois sem ult, Dudu? Foi isso, velho? Ah, voltou meu ult ali, pô Ah, tá, velho É possível, velho Tudo é muito bom, velho Calma, tá não, não, não Vamos pro Pitch um, Pitch um, Pitch pedir, Pitch pedir. Pitch, pitch Ai, que, aqui, aqui, aqui Ali, ali, ali Ah, o José já. foi sozinho, mano Não podia ter ido sozinho, não perfeito, Fui, fui, fui, fui, fui, fui Não consigo apertar as ondas Não consigo, não consigo Agora eu consegui Ajuda aí, Dudu, ajuda aí Porque eu, eu dou uma mamada aqui Ó, oh, garoto nossa, também que eu fiz abraço do Maneco. Ai, Dudu, que... Que, que é isso aí, Dudu? Eu não posso fazer o Drago. Só, só, só mata eles, mano. É GG mid, acho. É GG mid, Dudu. Para o B do REC ou não? Ou você... Vai, GG. Ô, GG. Ixi, agora a dúvida, hein? Acho que eu vou lá, acho que eu vou lá. Vai lá, vai lá, lá, lá que dá, que dá GG, dá GG, dá gg, GG. Nossa, será não, que ele vou. fica na fumaça, rapaz? Foca, foca nex, Dudu, foca nexo. Ah, não vai ser GG, viado. Nem uma torrezinha, mano. Não, pega, pega, pega. pega. Ó, oh, oh, isso aí morre! GGzada, Dudu! GG, aí, Dudu! Aí. GG, foca, foca, foca. foca! Toi, toi, toi, toi! toi. Ah, galera, pelo amor de Deus! Jogão, jogão! Ganhamos o top 1 aí, rapaziada! 50 PDL! Caralho!